Alô, nobres seguidores, nobres seguidoras, R Mix no ar, e hoje nós estamos recebendo a presença em nossos estudos, em nossa redação, na realidade, do deputado estadual do município do Paraná, deputado Tião Medeiros, do PTB. Está dando um jeito em Rio Negro, segunda vez que está aqui no nosso município, e conta para nós o que ganha Rio Negro com a sua presença. Deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço aí você, Márcio, também a quem acompanha. Aí, né? Fiquei feliz de poder saber que o teu portal é a grande ferramenta de comunicação daqui de Rio Negro, da região. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar com você, com quem te acompanha aqui nas tuas redes sociais, enfim, todas as plataformas que você trabalha. E dizer que eu estou muito feliz, é a segunda vez que eu venho a Rio Negro. Sou muito bem acolhido, muito bem recebido. Isso começou graças aí ao DECO que é o meu parceiro, que foi me visitar no gabinete, né, até porque eu estava disposto a buscar novas parcerias políticas, aumentar as relações, e o DECO falou, vá visitar Rio Negro, você vai ser muito bem recebido, vamos visitar o prefeito também, e assim eu fiz. Essa relação começou, e aí, na primeira visita que eu tive aqui, ainda no ano passado, é, tentando construir uma relação política com o município, me pediram algumas ajudas, alguns apoios, recursos, investimentos, para o município, e deu certo. Então, essa, essa primeira relação frutificou. Essa é a primeira parceria começou a dar frutos bons frutos para a cidade. Né? E o primeiro resultado disso é que nós colocamos, Márcio, duas emendas para duas ambulâncias. É, Eles me relatava aqui o quanto a saúde está precisando de veículos novos para melhorar o atendimento, o transporte. E essas duas ambulâncias vão ajudar muito. Aí, o dinheiro já está na conta, já foi pago. Agora o município vai licitar, vai comprar as duas ambulâncias. O importante é que o dinheiro já está garantido. Da mesma maneira, também dois veículos de R$ 75 mil, reais cada um deles, portanto mais R$ 150 mil, reais, além dos 340 das duas ambulâncias, para que ele ajude também né, na estruturação e na, no transporte aí da saúde do município. A prioridade nesse momento foi a saúde, atendendo, claro, o pedido do DECO, do prefeito, da equipe da saúde, né? eu fui muito bem recebido, e agora saio daqui, vou mais uma vez fazer uma visita ao prefeito, à equipe da prefeitura, para ver como eu posso contribuir um pouco mais nesse ano de 2022, né? para poder é, ampliar a minha relação, minha parceria aqui, nessa bela e simpática cidade que eu fui muito bem acolhido em Rio Negro. O senhor vai fazer uma visita para o prefeito James Carson Valério, e com certeza na pauta, também a área da segurança? Sem dúvida. O prefeito James tem, tem me falado que ele tem inúmeros desafios. Né? Não só na saúde, como eu relatei, também na parte de infraestrutura, equipamentos, máquinas, na agricultura. E a segurança ela é, tem sido, inclusive, um problema em todos os municípios. Muito difícil um município que não se queixa. É da estruturação, a necessidade de viaturas para que a Polícia Militar possa fazer um bom trabalho, a falta de efetivo. Então, são desafios que a gente tem que enfrentar todos os dias. É, o governo do Estado também passa por esse grande desafio. E o nosso, o nosso trabalho é no sentido de tentar estruturar isso trazer um pouco mais de recurso para a segurança pública, inteligência nas atuações, monitoramento por câmera, por vídeo, iluminação em LED, que isso facilita e favorece muito o trabalho da polícia, mas, sobretudo, o monitoramento por câmeras, porque o número de homens que seria necessário, efetivo policial, para trazer uma cobertura de segurança completa, é impossível. E as câmeras podem fazer isso, elas podem dar cobertura. Então a gente tenta buscar alternativas para minimizar o impacto dos problemas da segurança. Acho que essa é uma boa iniciativa e eu quero firmar essa parceria com o prefeito. Deputado Tchau Medeiros, Paraná com 399 municípios, é extenso, é muito grande, Paranavaí é a sua origem, Rio Negro se ele está aqui e não só esses dois municípios têm carência na segurança, é o Paraná todo. Sem dúvida, Márcio, a segurança ela é um problema em grande parte do Brasil, muito difícil o Estado que não tem problema com a segurança. O Paraná não é uma ilha, o Paraná também sofre com isso. Por isso eu, eu entendo que o desafio nosso é usar a tecnologia a nosso favor. É, o mundo mudou, não dá para ter policial em todas as esquinas. Então a gente precisa se utilizar das ferramentas de controle, de monitoramento, fiscalização, que a tecnologia oferece para nós. É, para poder facilitar o próprio trabalho da polícia, das guardas municipais, da polícia civil, da militar, enfim, das forças de segurança como um todo. Eu acho que aí sim nós vamos ter força suficiente, inteligência e capacidade de reagir ao crime organizado. Mas só efetivo policial é impossível. Primeiro, custa muito caro para o Estado. Não consegue pôr o número de homens que a gente deseja na polícia, na rua. né? É muita gente... Isso custa muito, a folha de pagamento aumenta demais. Não há dinheiro para tudo, Márcio. Por isso, na minha avaliação, investir fortemente em segurança, através de tecnologia, né, pelas ferramentas que elas já existem hoje, isso é uma grande saída. E eu quero dizer mais para o prefeito James, e eu quero trabalhar isso hoje com ele, se possível. A Secretaria de Segurança tem feito convênios com os municípios para integrar os sistemas das câmaras municipais com a Polícia Militar. Se houver uma chamada de roubo, por exemplo em alguma casa, alguma residência ou comércio, a polícia militar aciona todas as câmeras daquela região naquele horário que foi anunciado o episódio, o furto, ou roubo, e eles vão monitorar todos os veículos que ali passaram, pessoas, motos, enfim, e até encontrar é, os criminosos, os meliantes. Então, acredito sinceramente que a nossa saída passa pela revolução tecnológica dentro da segurança pública. Deputado, muito obrigado pela sua presença e nossa redação, conhecer aqui o nosso ambiente de trabalho do Rio Mafra Mix. Volte sempre. Eu que agradeço, hein, Marcio, a oportunidade de usar o teu canal, de falar com os seus amigos, dizer que eu continuo à disposição. Lá em Curitiba, né, com o meu gabinete, tem portas abertas e tapete vermelho para Rio Negro. Tá certo. Muito obrigado, então, ao deputado estadual Tião Medeiros, do PDT. Que está presente conosco aqui no município Rio Negrense, em nossa redação. Lembrando, são dois mandatos do, do deputado, senhor Medeiros, e agora os planos é a esfera federal.